Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje trazendo um vídeo para vocês no lançamento né, do tão esperado Tears of the Kindle Como vocês sabem, foi lançado hoje, né? na verdade, acho que essa madrugada aí deve ter liberado aí para todo mundo jogar E eu tô fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como é uma loucura o lançamento desse jogo em diversos aspectos Com o lançamento do jogo veio também... A parte do, do Pro Controller aqui, que você consegue comprar, a edição de colecionador. E tem também é, o Switch OLED do Zelda. O Switch OLED do Zelda não tá sendo difícil comprar aqui nos Estados Unidos, tá? Depois eu até posso mostrar para vocês aqui que é até fácil. Tem até um aqui na tela aqui aparecendo, retirar hoje aqui. Então ele não, não é tão difícil. Mas o Pro Controller do Zelda, galera... Eu vou, eu fiz, eu vou fazer esse vídeo, é um vídeo curto só para mostrar para vocês, ó. Site oficial da Nintendo Sold Out Eu cliquei aqui de manhã Tinha a opção de que estava disponível Tinha disponível, né? Quando eu cliquei, já não tinha mais Best Buy Também totalmente Sold Out Sold Out é esgotado, galera Aqui na GameStop Eu comprei por aqui, tá? Então já vou dando um spoiler para vocês Eu consegui comprar aqui Mas eu vou falar para vocês depois mais ou menos como que deu aqui, funcionou, né? Espero que espero que eu receba, né? Temos na a Amazon nem aparece. Ah, apareceu aqui. Deixa eu, vamos ver se tem aqui está disponível. Ó, tem. Olha só, apareceu agora, galera. Quando eu comecei a fazer esse vídeo não tinha na Amazon, não tinha. Ó, Nintendo Store e entregue dia 13 de março, seria amanhã. Olha só. Então apareceu agora, acabou de aparecer, é, só para mostrar no vídeo, mas beleza, apareceu E aqui, Walmart, Walmart também não tinha nada, vou até dar um F5 né, antes de fazer o vídeo não tinha Agora vamos ver como é que tá as coisas, é, também não, não, nem aparece E Target também não tem nada, vou dar um F5 aqui para mostrar para vocês, nada A única que apareceu aqui disponível foi a Amazon entregue pela Nintendo Store então, acabou de colocar mesmo, galera, porque eu estou aqui, já estava dando F5 aqui, e não tinha nada e eu acabei conseguindo comprar aqui na GameStop. Eu quero acreditar que eu vou receber esse controle, porque o que aconteceu? Eu vim aqui no site da Nintendo, cliquei aqui em Find Retailers e eu cliquei aqui em View. Quando eu cliquei, ele me redirecionou para o site da GameStop e tinha a opção de ADD to cart. E eu consegui ADD. E foi debitado. Foi debitado no meu cartão normalmente. Eu espero. E aí depois já, já começou assim. Né? Já tá dessa forma. Assim não, não tem mais nada. Eu recebi um e-mail de confirmação. Eu espero que eu receba. Né? O que acontece? Eu achava que por aqui ser Estados Unidos ia ter muito assim. Não ia ter que se preocupar, sabe? De tipo, ficar. Nossa, será que eu vou perder? Se eu não comprar agora, eu vou perder. Não, galera. Aqui também esgota muito rápido as coisas eu achei assim é bem bem louco isso então esse aqui é o controle acho que vocês já devem ter visto aí em alguns sites algumas coisas de notícia aparecer os controles eu achei muito bonito eu não tenho nenhum controle no Nintendo Switch então esse meio que será o meu primeiro espero que ele chegue tá é, ele tá dizendo que vai ser entregue em de um a três dias úteis Hoje é sexta-feira, o dia que eu estou gravando o vídeo. Dia 12, 11 da manhã, acabei de comprar e já estou mandando o vídeo. Vou subir o vídeo para o YouTube para vocês. Vocês vão ver ele fresquinho, esse vídeo. E eu espero receber, poder fazer unboxing desse controle aqui para vocês. É, em relação ao console, foi o que eu falei para vocês. O console você consegue comprar tranquilamente. Ele, pelo que eu estou vendo aqui, só é entregue. Você tem que ir pick up Store aqui só em Nova York é um pouco mais distante aqui da minha casa mas é possível comprar o console não é algo tão né vamos colocar aqui Tears, uh, Nintendo Nintendo Switch Tears of the Kingdom vamos ver se tem aqui ó Walmart dá para buscar nossa mas 31 km para vocês verem que é possível você consegue pegar delivery tem aqui algumas informações. até é possível então o console até não, não tá sold out mas acessórios se você tentar ver aqui ó é Zelda Tears of the kingdom vamos colocar collectors Edition Collector's Edition não consegue mais você pode até clicar vai abrir aqui ó sold out 129 dólares sold out não tem mais que é esgotado aqui eu site do Zelda aqui GameStop também quando você clica aqui collectors também não tem mais então gente eu só queria fazer esse vídeo para mostrar para vocês que mesmo sendo Estados Unidos Zelda é uma febre assim muito grande você não consegue comprar a parte de coleção de colecionador controle eu acho que o case até tá. O case é fácil de conseguir. Acho que a galera não, não curtiu muito esse case, eu não sei. Mas olha, gente. É difícil. Eu espero que eu receba o meu controle. De verdade. E aí vocês vão ver aqui no canal. Vocês vão acompanhar comigo o unboxing. E vai ser meu primeiro controle de Nintendo Switch. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do, do vídeo. E espero que vocês estejam se divertindo né, jogando Tears of the Kingdom. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto esperto. E se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Valeu, tamo junto. Fui!